Então, galera, falar aqui para você a comparação da aplicação do ouro dentro do consórcio para outras fontes de investimento. Vamos começar aqui pelo Tesouro Direto, que é uma renda passiva, uma renda fixa, né? Você não vai ter variação do mercado. Somente você vai escolher o, o valor que você quer da cota que você está comprando no Tesouro Direto e esperar aí 2035. Todo investimento a longo prazo para você ter um retorno bom. E esse daí não é diferente. Te dar um exemplo que você investiu mil reais daqui a 2035 você pode pegar R$ reais No meu ponto de vista, tem formas de investimento melhor que a aplicação no consórcio em barra de ouro. Agora vamos colocar a comparação de uma renda variável. O mesmo ouro na bolsa de valores e o ouro no consórcio, o ouro é o mesmo, ok? É o mesmo material escasso no mercado. Só que dentro da bolsa de valores, você vai sofrer oscilação do mercado e você vai ter que ter um conhecimento gráfico, um estudo para que você não possa perder dinheiro. E o ouro ele está supervalorizado, você vai ter que ter um investimento alto para adquirir a sua barra de ouro. Já dentro do consórcio é diferente, você não sofre oscilação, você vai ter um investimento a longo, curto, a médio ou longo prazo, você pode ser contemplado Desde o primeiro mês que você adquiriu até o período final, mas é um lucro certo que você vai ter, você não vai ter oscilação nenhuma, não vai pagar juros e não vai sofrer também oscilação de mercado. Então, com a Selic em alta, os preços estão todos em alto, muitas pessoas estão recorrendo ao consórcio. E o consórcio com barra de ouro é o que as pessoas estão mais indo em busca. Por quê? É um investimento certo, seguro, investimento muito lucrativo. Uma guerra que teve, como eu falei no vídeo anterior, teve uma lucratividade de 56% em ouro. Então o ouro ele sempre vai valorizar, nunca vai ter perca. Então se você investe agora, o seu futuro está garantido. Então é dessa forma. É um investimento muito lucrativo como se fosse em uma renda variável e não corre risco nenhum como se fosse em uma renda fixa. Né? Então é uma forma muito segura para você. Se você pretende adquirir a sua cota de ouro, você pode escolher aqui com a gente, dentro da tabela, o prazo que você quer pagar, o valor de parcela. Você pode pagar mensalmente com débito em conta ou no boleto bancário. Adquire o seu ouro, espera uma valorização melhor do ouro, que ele já é super valorizado. Quando ele valorizar ainda mais, você vende e pega em dinheiro. É isso aí. Se você quer... Se tornar um investidor com sabedoria e ter realmente dinheiro, lucratividade sem perca alguma, sem ter nenhuma oscilação, é esse é o melhor caminho. Te aguardo aqui conversar com a gente. Um forte abraço e até a próxima.